Olá Paraíba! Está começando mais um programa que fala sobre tecnologia e cultura da internet. Está no ar mais um Paraivite. Instagram lança a função de perguntas para os stories. WhatsApp vai mostrar quando mensagem for encaminhada. Twitter faz uma faxina nos servidores e exclui milhões de perfis da rede social. Na Dica da Semana, aprenda a usar a função de Perguntas no Stories. Conheça o Boy Challenge e jogue para tentar deixar o Neymar em pé. O Instagram lançou uma nova função para as histórias nessa semana. A rede social agora permite que os usuários adicionem uma caixa para que seus seguidores enviem perguntas. As perguntas são um adesivo, do mesmo jeito de localização ou GIF, por exemplo. Se quiser, o usuário pode ainda compartilhar as perguntas enviadas pelos seus amigos e respondê-las publicamente. Porém, sem o autor da questão ser identificado. Isso promete e tenho certeza que vai dar o que falar, hein? O recurso já está liberado nas versões para Android e iOS. E aí, gostou da novidade? Daqui a pouco, na Dica da Semana, eu vou te ensinar a usar esse novo recurso do Instagram. O WhatsApp agora vai mostrar quando um usuário receber uma mensagem que foi encaminhada de outra conversa. A ferramenta tem como objetivo evitar a disseminação de boatos. Segundo o aplicativo, a indicação de que uma mensagem foi encaminhada ajudará a determinar se um amigo ou familiar realmente escreveu a mensagem que enviou ou se ela veio de outra pessoa. De acordo com a assessoria do WhatsApp, o recurso já está sendo liberado gradativamente para todos os usuários. O Twitter resolveu fazer uma faxina geral em seus servidores. A rede de microblogs deletou contas inativas com atividades comuns, fakes e bots. Cerca de 70 milhões de contas foram deletadas. Alguns influenciadores digitais chegaram a declarar que perderam até 300 mil seguidores. A medida vem após a detecção de diversos robôs estarem agindo em prol de campanhas políticas ao redor do mundo. Quer saber como usar as perguntas do Instagram? e como compartilhar sua resposta de forma anônima. Então, simbora para a dica da semana. Vamos lá. Primeiro, você captura uma história do Instagram como você faz normalmente. Depois, clique no recurso de adesivos no canto superior direito da tela. Em seguida, escolha o adesivo Perguntas. A caixa vai ser gerada automaticamente no seu Story. Pronto, agora publique. Quando quiser ver as perguntas que foram feitas, deslize o seu story para cima como você faz para ver quem visualizou suas histórias. Agora é hora de responder. E se você quer compartilhar para todo mundo a resposta, basta clicar na pergunta e escolher compartilhar mensagem e aí escrever a sua resposta. Caso queira responder diretamente para o usuário que fez a pergunta, clique sobre a pergunta e clique apenas em responder. Pronto, agora divirta-se e juízo, viu? Até a dica da semana que vem. Chegou a hora do VaptVupt, informações e notas para você ficar fica ainda mais por dentro de tudo do mundo da tecnologia. Sexta-feira foi dia do rock, então o Spotify fez um top 10 dos rocks mais ouvidos no Brasil. Alguns nem são tão rocks assim, mas ok. Vamos lá. Em décimo, tem Link Park com In The End. Em nono, Red Hot Chili Peppers com Californication. Em oitavo, Sweater Weather do Neighborhood. Em seguida, na sétima posição, Disentice do Coldplay. Na sexta posição, tem The Chainsmokers e sua Something Just Like This. Em quinto, Wonderwall, do Oasis. John Mayer, com New Light, ocupa o quarto lugar. O pódio tem Imagine Dragons em todas as posições. Em terceiro, Born To Be Ours, do DJ Kygo, com Imagine Dragons. Em segundo lugar, Thunder, do Imagine Dragons. E no topo da parada roqueira do Spotify brasileiro, temos Believer, do claro, Imagine Dragons. E aí, gostou desse Top 10? Com a Copa do Mundo da Rússia, Neymar tornou mais mundial ainda a sua fama de KaiKai Kai e manhoso. O craque é brasileiro, mas temos que reconhecer que de vez em quando ele força a barra. Com isso na mente, um desenvolvedor criou o Neyboy Challenger. No game, você precisa deixar o Neymar em pé o máximo de tempo possível. É só você acessar neyboy.com.br e tentar a sorte. É viciante e engraçado, viu? Isso eu garanto. Pois bem, Paraíba, estamos aqui voltamos para mais uma vez nos desperdimos de vocês. Já sabem, né? Me segue lá nas redes sociais, arroba manda lá a sua sugestão, manda lá o que você quer ver por aqui, uma dica, quer aprender a mexer em algo, quer ver algum programa, quer que eu comente algo mais detalhadamente... Só envia lá a sua sugestão para mim no arroba Cognis. Claro, também no Instagram da TV do Gordinho, arroba TV do Gordinho PB. Compartilha muito esse vídeo nas suas redes sociais. Mostra aí a todo mundo a dica da semana, como é que faz para usar as perguntas aí do Instagram. Um negócio que tá bombando nessa semana. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Estamos juntos e estaremos juntos nas próximas. E tchau, tchau, Paraíba!